aqui é o Dado Schneider e hoje eu vou falar sobre a diferença entre liderança por coação e liderança por adesão. Já vou antecipando que coação é do século 20 e adesão é do século 21. Mas vamos um pouquinho mais para trás. Há um, mais de 10 anos eu venho falando em aulas, em palestras, que todos os que nascem neste século são multitela, multitarefa e... O pessoal nascido no século XX é monotela, monotarefa, é monocanal, ao contrário do pessoal que nasce no século XXI que é multicanal. E é engraçado que, principalmente nas plateias das palestras, as mulheres fazem assim e aí eu digo, calma, calma, as mulheres do século XX sempre foram multicanal, porque faziam Muitas coisas ao mesmo tempo. e até uso o um exemplo bem divertido que quando a gente está num bar e tem cinco mulheres assim conversando animadamente, eu espicho o ouvido para ver o que, que elas estão falando, e as cinco mulheres estão falando seis assuntos simultaneamente, dando conta de acompanhar todos, e uma ainda está vendendo produtos para as outras. E aí todo mundo ri nas palestras porque todo mundo não, as mulheres riem, porque os homens ficam achando meio estranho. Porque as mulheres fazem muitas coisas simultaneamente e bem feito E o homem parece que consegue só fazer uma coisa de cada vez Então eu provoco as plateias dizendo Se todo mundo que nasce neste século né, é multicanal, multitela e multitarefa E as mulheres do século XX já eram multitela, multicanal e multitarefa Quem está em apuros no século XXI? Os homens do século XX Que é justamente os que mandaram até aqui os que lideraram, mas na verdade mandaram, porque eu uso muito este gesto. Um, o século XX era vertical e o século XXI é horizontal. E a autoridade no século XX vinha de cima para baixo. Era exercida por coação. Não estou dizendo que fosse um homem ou uma mulher, estou dizendo que o tipo de liderança era. Você sabe com quem você está falando? E era assim: ó, este mandava nesse, que mandava nesse, faz o que eu estou mandando, sim senhor, que mandava nesse, era sim. E aí depois, quando esse ia lá para cima, ou essa ia lá para cima, mandava do mesmo jeito, por quê? Porque era hierarquizado, era um, um degrau em cima do outro, ou seja, Havia um certo temor pela autoridade Então eu, eu costumo caracterizar Nem todos os chefes, líderes do século XXI Exerciam o seu poder desta forma Mas era mais natural exercer por coação, por temor Porque já tinha recebido essa herança do seu antecessor O que, que acontece no século XXI? A gente está vivendo verdadeiramente no mundo horizontal E não dá mais para exercer a liderança por coação Por isso que eu digo que as pessoas têm que admirar quem está liderando elas, elas têm que se espelhar, elas têm que acreditar na pessoa e de preferência elas têm que aderir ao que a pessoa que as comanda está propondo ou está direcionando, ou está não sugerindo, porque eu acho que a gente tem que liderar, liderar não é sugerir e eu acho, desculpe, que liderar não é servir, liderar é dar o norte, liderar é conduzir, mas servir não. Eu acho que é um exagero, mas pode ser uma figura de linguagem. Mas assim, o, os métodos ágeis, por exemplo, uma pessoa que é um project owner, é um PO que se chama, com um trelo na mão, tá? Comandando ou uh, vocês viram que eu disse comandando é que no século 20 as pessoas mandavam, hoje elas comandam porque assim era mandar, hoje é comanda. Parece que a gente manda junto. Ou seja, uma pessoa que pode acompanhar um trabalho de um grupo, ela não necessariamente é uma chefe, é uma líder que exerce o seu poder por temor. Ela vai conduzir a equipe a fazer alguma coisa até o fim. Então, o que é a liderança por adesão? Que é fazer elas aderirem a uma ideia, a um projeto, a um desafio, a uma meta e a uma tarefa. Então, assim, não dá mais para se exercer a liderança por coação. A liderança do século XXI é por adesão, principalmente porque antes da Revolução Industrial as pessoas trabalhavam em ofícios. Tinha o ferreiro, o sapateiro, o padeiro e praticamente elas tinham o dom desta profissão ou tinha sido passado de pai para filho ou eventualmente pai para filha, porque as mulheres não eram muito para trabalhar naquela época, elas eram para ser donas de casa, mas assim, o ofício parece que ele foi colocado em menos importância quando surgiu o emprego e o emprego surgiu nas grandes empresas que em geral é da revolução industrial para cá e o emprego está associado a um fardo, a um fardo porque é o que a pessoa tinha para se sustentar, não o ofício daquela tarefa, daquela atividade que a pessoa gosta ou se sente bem, ou seja, Parece que o emprego criou nas pessoas a sensação de que trabalhar é ruim. E se trabalhar é ruim, chefe é malvado. E se trabalhar é ruim, cliente é um chato. E o que está acontecendo com essa transformação de emprego para ofício, de novo, né? Emprego para tarefa, emprego para atividade. Uh, está acontecendo uma volta do prazer por trabalhar então se a gente era educado no passado para subir na vida galgar postos, crescer na profissão hoje a gente está sendo influenciado por N, N formas a mídia, os amigos, com quem a, a gente conversa no trabalho que a gente tem que ter experiências boas que a gente pode circular por aí ter vários tipos de atividade ao longo de uma vida profissional, e não mais aquele empreguinho que tinha que ser seguido por resto da vida, porque está, entre aspas, garantido, ninguém está garantido. Então, hoje está muito mais em voga, está muito mais presente o sentido de trabalhar por prazer, do que ser um fardo trabalhar. E a gente só trabalha por prazer se a gente trabalhar em grupo, no coletivo, compartilhando sem temendo a autoridade. Então assim, o resgate do ofício faz com que a liderança de hoje só possa ser de uma forma. É uma liderança que faça as pessoas aderirem ao seu projeto e não uma liderança que venha de cima para baixo, faça as pessoas temerem. E, por favor, não sofrendo os homens, tá? Mas o tipo feminino de liderar Tá? ele é muito mais voltado para a adesão do que para a coação. Não estou dizendo que todas as mulheres sejam assim e todos os homens sejam assado. Eu estou querendo dizer, então a gente pode até mudar para yin e yang. Yang é uma coisa assim, mais dura, mais inflexível, mais pesada, mais reta. E o yin é uma coisa que assim, mais maleável, mais flexível, mais talvez resiliente, tolerante. E é esse jeito que vai vingar no século XXI. Não tem mais espaço para liderança por coação. No século XXI nós vivemos a liderança por adesão.